Não, eu desconectei sem querer. Tá, vai. Da... Grita aí. Calma aí, calma aí. Tá, beleza. Iniciar a gravação. Acho que tá saindo emoção, tá? 3, 2, 1. não ouvi. <risos> Thank <laughs> <laughs> you.